Olá meninas, ah, é assim, eu vou, vou gravar mais um vídeo para vocês ah, Desculpem, antes eu não cumprimentei é Assim, eu estou bem, espero que vocês também estejam bem Por isso vamos lá começar Eu vou gravar uma maquiagem muito bonita Que é um, um laranja e um preto Aqui assim, marcado no côncavo E vamos lá começar Eu já apliquei o primer, já preparei a minha pele Eu vou aplicar aqui umas fitas Aqui assim, debaixo do olho, aqui assim mesmo, debaixo do olho. Bem, agora vamos lá começar. Eu primeiro vou começar a marcar o côncavo Vou começar a marcar com este lápis de avon. preciso um bocado, não preciso muito, assim, bem, agora eu vou pegar num pincel, vou pegar neste pincel aqui da Von e vou esfumar. Vai ficar assim e agora aqui na, na, nas pálpebras eu vou aplicar um laranja, deixa eu só procurar aqui um pincel, vou aplicar com esse pincel aqui da Aces, vou aplicar um laranja da paleta a 120 cores, vou começar primeiro a aplicar aqui no meio. Vou fazer esta sombra primeiro como uma base. Depois com este lado aqui eu vou aplicar o, o laranja conforme eu justiça. Bem, agora com outro pincel eu vou esfumar, com este pincel aqui da Yes, eu vou esfumar este preto, eu quero que ele fique muito bonito, então eu vou esfumar bastante. Agora vou pegar um bocado no preto e vou pôr por cima daquele lápis. Eu gosto muito de, de, de esfumar, não sei porque, por ser a maquilhagem não saiu bem, eu não fico satisfeita, por isso eu gosto mesmo de esfumar muito o óleo, é o óleo fica com aquele degradê é muito lindo e também espero que vocês gostem. Bem, agora com aquele mesmo pincel eu vou pegar na, na mesma sombra laranja e vou pôr por cima. Que assim eu não gosto muito das minhas pálpebras são muito caídas vou ser sincera não gosto mesmo odeio as minhas pálpebras eu vou pegar agora no pincel eu vou iluminar aqui o meu osso de maçã e aqui assim Agora eu vou tirar aqui isto que eu já não preciso dessas fitas. Vou pegar agora num lápis, num lápis preto da Von e eu vou fazer aqui aquela que na linha d'água. E agora eu vou pegar aqui numa base, um carro de base. Desculpa lá essa bagunça. Bem, agora eu vou pegar aqui no delineador e vou delinear aqui as minhas.. Aqui no. Rente as minhas pestanas, desculpa. Fica assim. Bem, agora eu vou preparar aqui as pestanas falsas. São esse aqui. É este aqui da Ouroflama. Da que elas são mesmo bem naturais. E eu vou aplicar aqui a cola do e tem que soprar um bocado. Bem, agora eu vou aplicar. Eu não consigo muito aplicar com, com a pinça. Eu ponho mesmo com os dedos. Agora vamos ver se a gente consegue... Agora vou tentar colar a outra, não sei se vai correr bem, <risos> conforme correu este aqui. a segunda, segunda pestei nas falsas, vamos lá ver como é que essa sai. Olha, vocês me desculpem que isso aqui está uma bagunça, que é a primeira, a primeira vez que eu colo, a segunda vez que eu colo as pestanas. que isso aqui está uma bagunça mesmo. Isso aqui hoje está mesmo, sei lá, bem, agora eu vou voltar a passar aqui o eyeliner que eu tirei tudo. Bem, agora eu vou aplicar aqui uma máscara da Auriflame, esta é a nova, acho que vocês conhecem. Ficou assim agora deixe-me só aplicar aqui o pó o chegando eu, eu geralmente não aplico muito pó só Vou tirar o brilho da base Bem, eu vou aplicar aqui um bronzer, eu vou aplicar este bronzer aqui, este aqui, este aqui, este bronzer é da Voriflama. ele, tra ele são duas, porque ele traz um pó e um bronzer, e agora eu vou aplicar aqui um blush. Um, um batom nude, um, optei por usar um batom nude. Eu espero muito que vocês gostem. É este batom aqui, é da L'Oreal. Eu optei por usar ele, e depois por cima, optei por usar um gloss. Este aqui, este bolso aqui é da Avon, também. Ele hidrata bem os lábios. Não ponho muito, assim mesmo para mim já basta. Então esta é a maquilhagem que eu fiz, deixa eu fazer aqui um zoom para vocês. Ela é assim, já é a segunda vez que eu aplico as pestanas falsas, eu acho que eu estou a adorar, a maquilhagem ficou muito bonita, também espero muito que vocês gostem, é uma maquilhagem uh, laranja com um esfumado preto, eu espero mesmo muito que vocês gostem da maquilhagem, eu acho que ficou muito boa a maquilhagem, muito bonita, mas atenção, não saiam com esta maquilhagem assim na rua, esta maquilhagem é assim para festas, discotecas, essas coisas, tá? Porque eu não, não saí com maquilhagem assim na rua. Ai que dá muito, está muito, muito uma maquilhagem dramática, mas eu fiz uma maquilhagem, optei porque eu ainda nunca tinha feito uma maquilhagem assim, um preto e um laranja, então optei por fazer para vocês, uh, espero muito que vocês gostem. Eu vou tirar umas fotos depois da maquilhagem e vou vos mostrar como é que é. Uh, não tenho mais nada a dizer, é uma boa segunda-feira para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!